bande guru dandam bhakta binda samannitam Sri Chaitanya-pravum-bande-nithaananda-sahoditam Sri nanda nanda, nanda, nanda bande radhikam carno Gopi-jan-o-samayuktam-binda-vanam-manohara Vanchakalpa-tarua-shakipasindu-bevacham Vati-tá-nãng-pávune-bhavai-sna-vibhyo-namu-namah Muka-ng-karot-vibhá-chá-lang-pang-ung-lang-hait-girim girim jat ki vasaj devi namu namah nara Devim Saraswati Vasam Tatu Jayo Mudire Sankirtane Kishno Katupudish Gauri Patrasho Prakasa Nature Shadhanurak Guru bhakti Yukto Bhakti Pramodak Shajagod Varun Deyam Sada Parivabhagnam Avish Tethās padam siva saranyam, vetāttiham panatapāl bhavad dipautam, bande maha purusate charanarvindam, yad pādha pallava nakha chandamani chthātāya, vispura jītakim apigava vadūsua darsu, Saradhika me kada kita karush. Sri Krishna Chaitanya pravunita ananda. Sri Gaura bhakta binda. Hari Krishna, Hari Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hari Rama, Hari Ram Ram Ajanulambita bhujokano kah bodhatu, sankirtanaika pitaro kamalaikaaksho, Visham baru dijabaro baru juga dharma palu, bandeja karuna bhatharu hare krishna hare krishna, krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare namaami gange tava Dupankajam pankajam sura surair bandito Buktin chamuktin chadada sinitham baba nurope nusada naranam ganga taranga kalapam gauri nirantara bibushi tabam apagam nara Bharanu sipura pati bhajavi shanatham vagi sajusho badane Lakshmir jascha vakshasi jasyasthe hiday samvid tam nishinga maham bhaji Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Ram, Rama Rama Hare Ram, Ram, Ram, Hare Nidhate hiday ganthi <tripti> chhedante sarva sankshaya khyante atmanishpade Hidate, Hidayaganti ganti Chiddhante sarva-sangshaya Khyante chasya Gaudiya Gostipati Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Pragupada, Paramahansa Jagadguru Quando nossos olhos Não quiserem ver nada quando nossos olhos não quiserem observar nada que seja material, quando nossos ouvidos não quiserem ouvir nada que tenha a ver com a matéria, quando nossa língua não quiser experimentar sabores materiais, quando nossa voz não quiser pronunciar nada que tenha a ver com a matéria, e é somente cantar os santos nomes de Krishna. Somente então, nós alcançaremos a possibilidade de fazer Haribájana sob a guia do Vaishnava puro. Sob a guia do Vaishnava puro, nós conseguimos fazer Haribájana. Sem isso, não é possível. Então, Maharaj está falando de duas condições, da nossa rejeição pelas coisas materiais e do nosso abrigo nos pés de lotes de um devoto puro. Então, Bhaktisiddhanta também disse que os sadhus eles conseguem enxergar as consequências futuras de qualquer ação. Eles conseguem enxergar o que acontecerá com tal pessoa a partir do que a pessoa faz, das suas ações. No momento presente, nós sentimos atração pela matéria. Ah, eu quero desfrutar daquilo, eu quero desfrutar disso. Eu não quero ouvir conselhos que me digam que não devo ir atrás da matéria. O Guru e Vaishnava estão dizendo, não vá lá. Estão querendo me parar, querendo frear esse meu desfrute. Mas eu não escuto, eu vou porque eu quero desfrutar da matéria. Porém aqueles que realmente querem se tornar sados, sábios, eles precisam pelo menos tentar entender. Eles precisam calcular, sentir as consequências kármicas de qualquer coisa que você queira desfrutar. Qual será o seu futuro? Este prédio, esta casa? este lugar, esta mulher, este homem, você quer desfrutar de tudo isso. E no futuro o que vai acontecer? Você vai conseguir alcançar o desfrute eterno ou não? Essa é a primeira pergunta que você tem que se pôr quando você está diante de um desejo de desfrutar de algo. Se não existe desfrute eterno, você vai desfrutar somente por alguns dias de que, que adianta você se esforçar para, para desfrutar de algo tão temporário assim? Quando você for abandonar o corpo, você vai ser obrigado a chorar, porque você vai deixar essas, esse seu apego pelas coisas materiais. Não pense que vivendo atrás de desejos materiais, você vai conseguir pensar em Krishna no momento da morte. Quando você abandonar o corpo, você vai pensar em tudo aquilo que você gosta de desfrutar. E isso vai lhe trazer de volta a matéria. Que concepções, que sentimentos estarão uh, na sua memória, no seu coração, quando você abandonar o corpo? Nessa mesma condição, você vai ter que retornar. Então, se você abandonar o corpo cheio de desejos, você vai ter que nascer aqui novamente. E por tempo incalculável, indeterminável, estamos todos nascendo e morrendo. Todos os seres vivos, até os insetos estão nascendo e morrendo. Todos. Repetidamente, ininterruptamente, como diz este mantra. A cada vez que abandonamos o corpo, que morremos, nós, ah, o ciclo recomeça e nós esquecemos o significado da morte. Você sabe o que significa morrer? Qual é o verdadeiro significado de morrer? Qual é o significado? Hum? Então, lembre-se deste verso. E ninguém vai poder uh, lhe trapacear. A morte significa que nós abandonamos, perdemos, cortamos relação com tudo que nós estamos desfrutando na vida atual. Isso é a morte. Você é completamente desconectado de tudo que você tem ao seu redor, do seu corpo, dos, seus, dos objetos. Você vai deixar sua esposa, seus objetos, seu pai, sua mãe, a cidade, o prédio, tudo que está ao seu redor, a cama onde você está deitado, tudo isso vai desaparecer. Porque a alma não morre. A sua consciência não morre. Não existe questão, dúvida a respeito disso. A morte não pode tocar a alma imortal. Ela é eterna, ela está eternamente presente, ela existe eternamente. Mas mesmo assim, você tem medo na hora de morrer. Por quê? Porque esse é o sintoma do seu apego ao corpo, às coisas, aos objetos. Você quer o corpo, você quer poder tocar nas coisas que estão ao seu redor, nas pessoas na casa, na sua própria reputação. Então, Krishna vai falar, se você nasceu, você nasceu no mundo material, não? Então, por ter nascido no mundo material, você vai ter que enfrentar isso, a morte. Mas como que você chegou aqui? Você chegou aqui de mãos vazias, não foi? Você não trouxe nada quando você nasceu. O bebê quando sai do ventre da mãe. Hum? Ele vem até com as mãozinhas fechadas, ele não vem nem com um fio de algodão. Ele não tem propriedade nenhuma, ele não tem uma moeda. Hum? Ele vem de mãos vazias. E quando você abandonar o corpo, a mesma coisa vai acontecer. Você vai abandonar o corpo e vai sair daqui sem levar absolutamente nada. Tudo que você olha, tudo que você desfruta, os sabores, tudo vai vão embora. E o Senhor vai dizer: Por que você se lamenta? Por que você chora? O que você perdeu? O que, que você tinha? O que que era realmente seu? Você tomou tudo do mundo material, até a roupa que você está vestindo, seus óculos, seus objetos, o que estava no seu banco, tudo você pegou do mundo material. E por que, que você está chorando? Porque você tem que repagar, você tem que devolver tudo que você pegou. É por isso que você chora? Hum? Porque nós estamos em Maia, nós choramos. Porque existe Maya, por isso nós choramos no momento da morte. Se não houvesse essa ilusão, nós descobriríamos a nossa forma espiritual eterna. Se não houvesse Maya, eu poderia descobrir a minha própria forma espiritual. Por isso, ontem eu disse que nos Vedas, nos Upanishads, aliás, que os Vedas, os Upanishads personificados, Junto com inúmeros sábios, se ajoelharam aos pés do, do Senhor, Senhor Supremo e oraram: Por maia, favor, retire a sua Maya. Quando Maya está presente, nós não podemos lhe ver, nós não podemos ver a verdade absoluta. Nós pensamos que a verdade aparente é ótima: ai que bonito aqui, como o mundo é bonito. Mas isso é uma barreira. Vocês se lembram? Ontem nós falamos sobre isso. Jaya Jaya, oh Jaya Jaya, corte, Senhor. Essa palavra, Jihri, significa decep, corte a ilusão. Por favor, Senhor. Oh, todas as glórias ao Senhor que é capaz de cortar a ilusão material. Por favor. Esse lindo Kirtan é muito bonito. Fala sobre isso. Por isso, Maya está sempre aqui. E ela também é eterna. Na nossa vida, Maya pode parar de nos influenciar em determinado momento quando alcançamos a perfeição. Mas ela continua lá. Existe um momento em que maya não é visível, ou seja, quando acaba a criação dos universos materiais. Ela vai ser, ela vai ficar latente, uma potência latente do Senhor. Mas nós temos que compreender algo um pouco mais complexo. O Senhor Supremo tem uma potência interna, as suas energias internas, as energias espirituais do Senhor, são... Uh, eternamente elas acontecem eternamente, né? elas são infinitas e eternas. E a matéria, na verdade, ela é uma, uma, uma sombra da realidade transcendental. Então, na verdade, a realidade que é essa sombra, a realidade material que é a sombra da realidade transcendental, ela é inerente à realidade eterna. Portanto, de certa maneira, também ela é eterna, apesar de se manifestar em alguns momentos e em outros, não. Então, ela, a, a, a, a manifestação eterna chama-se Swarupa Shakti, a potência eterna. E existe a energia ilusória, que também é eterna, de certa maneira, pois ela é inerente à manifestação do universo espiritual. Alguém poderia perguntar qual é a definição de maia? Alguém perguntou para Bhaktivinoda Thakur, ó oh, Thakur, qual é a definição? Qual é a definição perfeita de Maya? Nós temos que saber isso. Bhaktivinoda Thakur disse. Então existe Bhagavat Sarup Shakti, existe a forma eterna do Senhor, a realidade eterna transcendental para fora desta forma transcendental eterna então os sábios dizem que existe essa forma espiritual esta realidade eterna aquilo que está fora dessa realidade eterna aquilo que está fora desta potência dessa shakti eterna, mas, Sarupti, é maya, e parece que essa, essa shakti, energia externa é, seja separada. Muito bem, muito bem. Mas Bhakti Thakur explicou isso, é algo muito sutil, preste atenção, então existe a forma, existem a formas, as formas da realidade eterna. Fora disso, parece que existe uma outra shakti, que é a shakti material, mas, essa potência externa, ela não existe sem a potência interna. Então elas não são separadas. Vejam que explicação científica e profunda de Bhaktivinoda Thakur. Ele consegue compreender e nos explicar que parecem duas energias, a energia interna espiritual e a externa material. Mas sem a energia interna espiritual, a energia externa material não existe. Então uma é subordinada a outra. Maya é subordinada à energia espiritual. Essa é Maya. Essa é a definição de Maya. Uma energia subordinada à energia espiritual eterna. Jamraj em Vimalakun, então, uh, no Bimalakunda, uma localidade sagrada, e uh, o Yudhisthira Maharaja é questionado. Maharaja está fazendo um parênteses, dizendo que ele viajou por todos esses lugares, como um mendigo, ele fazia parikrama. Uh, Maharaja ia tão uh, uh, disfarçado, tão assim, não disfarçado, tão... Simploriamente vestido, que então, as pessoas nem olhavam para ele, as pessoas que passavam do lado dele nem viam que ele estava ali, disse Shambhava. Então, muito bem, parece que existe uma energia externa, separada da energia espiritual. Mas elas são interconectadas, Maharaj está explicando. Essa energia subsequente, essa energia. É, é, que é subordinada à energia em espiritual of, em Maya. Muito em, bem. Vamos front voltar of, ao Yudhisthira Maharaj. Yudhisthira, Maharaj. In front of Yudhisthira Maharaj. Então, quando o Yudhisthira Maharaj é questionado, é uma famosa pergunta que fazem a Yudhisthira. Qual é a coisa mais extraordinária que existe? Qual é a coisa mais surpreendente, mais estranha, mais chocante que existe? Qual é o fato mais surpreendente que existe? Qual é a coisa mais estranha que existe? Qual é? E Judisthira vai responder. É o fato de que as pessoas Apesar de diariamente observarem que os demais estão morrendo, que todos os seres vivos morrem, hum? as pessoas testemunham isso. Oh, que Deus leve. Um haribol passa às vezes um caixão, um enterro, as pessoas da família morrem. Então, a Maharaj está fazendo um comentário, aquele que realiza a morte é alguém inteligente, aquele que sabe que morrerá, é alguém que é realmente inteligente. Pois a vida, a experiência vital, ela precisa ser percebida. Nós podemos perceber a realidade matemática da vida, a realidade espiritual, através do Guru e do Vaishnava, entender o que é o Guru, o que é um Vaishnava? Aquele que realiza também que depois da morte algo continua, algo existe? Que isso não é tudo. Eu desfrutei durante 100 anos e depois vai acabar. É claro que existe uma continuação, mas qual é essa continuação? É por isso que nós temos que seguir os últimos, ouvir e estudar os últimos conselhos de Krishna depois de, que Ele deixa o mundo material. Antes, desculpem, antes de Ele deixar o mundo material, Ele deixa as suas últimas instruções para Uddhava. Então, o Senhor não deixa o corpo material, porque Ele não tem o um corpo material. Né? Então, na verdade, Krishna faz esses arranjos aparentes para que nós tenhamos a impressão de que ele tenha um corpo, etc. etc. Mas esses são, são segredos dos passatempos de Krishna. Assim como o corpo do Vaishnava não é um corpo material. É considerado um corpo transcendental. Como diz este mantra, gachanti ho jamalayam shesham sabramichyami kimasharjyamate paramam ahanyani bhutani gachanti ho jamalayam todos os dias incontáveis almas abandonam suas formas físicas elas morrem no mundo material dentro do oceano animais submarinos pássaros, insetos, incontáveis insetos abandonam o corpo. O seu corpo, por exemplo, está cheio de seres vivos. Ele também é uma forma de bramanda. Você não sabe, mas seu corpo também é um universo cheio de seres. Existem incontáveis almas dentro do seu corpo, nas células, na alimentação. Quando você aceita a prachada e se nutre, Existem infinitas jivas vivendo dentro dos vegetais, nas células vegetais. Incontáveis jivas morrem diariamente, perdem sua forma material. Não é que elas morrem como almas, elas perdem a forma que estão uh, vivendo. Mas mesmo assim, dizia o Destira, mesmo diante desse espetáculo, as almas condicionadas não conseguem realizar que elas mesmas morrerão. Eles observam, minha avó se foi, meu pai se foi, meu filho se foi, minha esposa se foi, mas eles não conseguem pensar, um dia eu também vou. É verdade, vai acontecer. Porque se houvesse uma realização, a pessoa agiria consequentemente. Ela não consegue perceber que ela vai deixar o mundo material. Ela tem tanto apego que ela acha que ela vai continuar aqui. Porque se ela tivesse consciência disso, ela não correria atrás de maia. Então... Maharaj já explicou em outras ocasiões. Esse é a, o feitiço mais potente de Maya, ninguém percebe realmente com consciência de que a qualquer momento podemos morrer. Então o Senhor Supremo Sri Krishna vai conversar com Uddhava e chama das Babaji Maharaj para analisar esta última con conversa de uh, Uddhava e Krishna. Udhavadji Maharaj vai perguntar, Senhor, quem é realmente inteligente? Ó oh Krishna, ele pergunta, quem é realmente inteligente? E Bhagavan Sri Krishna responde, aquele que, depois de nascer no mundo material, realiza que o seu corpo é provisório, Aquele que tenta, com todas as forças, alcançar o néctar. Você se lembra do que é um néctar? Aquele que está tentando alcançar o néctar espiritual. O êxtase espiritual. O que é esse êxtase, esse néctar? É bhakti, é devoção. Nos planetas celestiais também existe néctar, mas o néctar dos planetas celestiais não nos interessa. Existe um néctar nos planetas celestiais. Mas esse néctar não é uh, útil para nós, não serve para um devoto. Por exemplo, Sukadeva Goswami, ele uh, estava e chega até essa localidade para dar o Harikata, para falar sobre Krishna, sobre o Srimad Bhagavatam, para Parikshit Maharaj. Ele quer ajudar Parikshit Maharaj a alcançar o um mundo transcendental, a realidade transcendental. E nesse mesmo momento em que Shukadeva vai distribuir conhecimento para Parikshit Maharaj, os semideuses se manifestam e eles pedem, oh, por favor, Shukadeva, Goswami, eles chegam lá, naquele mesmo lugar e pedem, por favor, Shukadeva Goswami, nós vamos propor uma coisa. Por que, que você não nos dá a sua Amrita, a Amrita transcendental, o néctar transcendental que você veio distribuir para ele, para Yudhisthira, e você não dá para nós esse néctar e nós damos o néctar dos planetas celestiais para Yudhisthira? Eles fazem essa proposta diante de Shukadeva Goswami, que você não, não aceita a nossa Amrita, essa Amrita dos planetas celestiais deste universo, e não nos dá a sua Amrita para nós, sem Deus os pedem e Shukadeva Goswami é, percebe que eles estavam propondo um, um negócio, uma troca, mas Bhagavatam Amrita... Então, Shukadeva Goswami sabe que não tem, não, nada pode ser trocado com o amrita transcendental, com o néctar espiritual. E que eles estão agindo como homens de negócios. Shukadeva Goswami fica muito desgostoso diante dessa proposta dos semideuses. Ele não pensa que seja necessário responder tal pergunta. Ele nem vai dignar os semideuses de uma resposta. O próprio Indra Maharaj lhe fez essa pergunta. Mas dentro da mente, ele sente dor e repulsão. Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes, esses semideuses. Tudo aquilo que eles precisam, eles conseguem arrumar, arranjar. Só que eles são inteligentes como corvos, diz, pensa Shukadeva Goswami. Ele sente muito por esse tipo de proposta. Eles perguntaram, ah, você vai dar harikata para Parikshit Maharaj? A gente também pode escutar, eles deviam ter dito isso disse Shambhava. Mas eles não disseram isso, eles não disseram, ah, você vai dar harikata, a gente pode também ouvir. Não, eles quiseram fazer uma troca. Qual é o, o efeito é o secundário effect? dessa amrita que os senhores é deuses propuseram a Shukadeva Devagosami? Esse amrita pode lhe dar uma vida uh, saudável, você vai ter sempre a energia, a beleza, a juventude. Você pode subir nos planetas celestiais e, e desfrutar com as, uh, as uh, donzelas chamadas Apsaras dos planetas elevados. Você pode viajar pelo Nandankana, você pode viajar com a velocidade da mente, você pode receber muitos siddhis. Nós vamos discutir esses siddhis mais adiante, porque Krishna vai mencioná-los na conversa com o Udava. Então, os semideuses dizem, ah, não, é, os semideuses são capazes de escutar aquilo que você fala aqui. É? Indra Maharaj está em Indra, Indra Louca, num planeta longe daqui, mas ele consegue escutar o que você fala. Se eu disser algo para você, se você estiver fora do quarto, do lado de lá da porta, você não consegue escutar. Você, os semideus conseguem ver tudo. Indra vai tomar a forma de um mosquito. Ele pode... É, é, eles têm vários poderes, eles podem entrar dentro das pedras. Não existe espaço dentro da pedra, mas eles conseguem. Para nós não existe, né? Mas para a física, nós sabemos que existem espaços intermoleculares. Então, esses espaços intermoleculares são penetrados pelos semideuses. Eles conseguem entrar nas paredes, no ferro. Existem intermolecular gapping, o Maharaj intermolecular diz. Gap. Espaços intermoleculares em qualquer tipo de metal, até no plutônio, no urodésio, mesmo os metais mais densos. Os semideuses conseguem entrar nesses espaços. Eles se escondem ali, atravessam esses materiais. Eles alcançam qualquer lugar sem problemas relativos ao tempo e espaço. Esse tipo de yoga siddhi, tipo de poder, de -siddhi, poder de, de siddhi significa poder, um, capacidade, habilidade. Esse tipo de poder os vaishnavas poderiam poder receber sem nem pedir para Krishna. Mas, na verdade, há pessoas que pedem isso, que perseguem isso porque elas querem poderes mas querem ser consideradas poderosas, opulentas, vibhuti. Se, porém, eles quiserem alcançar, chegar até a cidade de Matura, por exemplo, aqui na Terra, eles podem chegar lá em segundos, sem problema nenhum. Sem bilhete, sem nada. Mas esse diferente tipo de vibhuti, de opulência, de capacidade não é verdadeiramente útil, porque senão, pois não dura eternamente. Não devemos considerar algo, neste mundo material, útil. Porque no mundo transcendental, nada disso será necessário. Então, aquilo que você por exemplo, Maharaj está contando a história de um yogi que tinha um amigo. E o yogi, esse yogi, chegou até o amigo e disse, olha, o um amigo de infância, e disse, olha, eu fiz yoga, faço yoga há muito tempo. E o amigo falou, nossa, o que, que você conseguiu alcançar? Ah, você não sabe. Eu posso caminhar por cima das águas. Eu posso caminhar por cima das águas. Ah, você pode caminhar sobre a água? Isso significa que você consegue atravessar este rio aqui? Sim, eu consigo. E eu fiquei anos para conseguir isso. E o amigo responde, olha, eu pago duas rúpias e atravesso o rio. Eu pago duas rúpias para o barqueiro e ele me atravessa o rio. Mais prático. E em vez disso, eu fico fazendo adoração a Krishna ao invés de ficar tentando descobrir esse poder. Então, os yogis e os gyanis, eles querem alcançar esse tipo de poder para ultrapassar as pessoas. Eles conseguem conseguir o que quiserem. Se eles quiserem produzir ouro, pá, o ouro aparece. As pessoas um, tolas pensam que tais pessoas são iguais a Krishna, mas isso é um poder yógico, não tem nada a ver com Deus, é algo paralelo. Então, muito bem, com o um corpo material que eu serei obrigado a deixar mais cedo ou mais tarde, se eu tentar, com este corpo material, alcançar esta amrita, este néctar transcendental, que só é distribuído por Krishna, eu não conseguirei, é impossível alcançar esse nível. Teria que primeiro entrar na vida eterna, dentro da realidade eterna. O que eu faria de coisas materiais se eu estivesse lá? Nada. Esses ele poderes é são inúteis lá. O Senhor Supremo, Krishna Ele é definido como Swayam Rupa Bhagavan. Ele é a forma original de Deus. E não existe nenhuma outra causa que faça com que Krishna exista. A, a pesquisa científica depende de uma fórmula. Porque tal coisa acontece, o fenômeno se manifesta. Porque na base de total fenômeno existe uma relação de ação e reação, de causa e efeito. Essa é a base da pesquisa científica. A pesquisa científica significa que você precisa entender por que este objeto existe, por que existe esse fenômeno, ou o que vai acontecer para frente. Tudo isso faz parte da pesquisa científica. Ela depende de uma forma. Todas as pesquisas científicas dependem disso. Você pode ir até a origem do fenômeno. Por que esse fenômeno está se manifestando? Porque antes dele existia outro. Você pode ir para frente ou para trás nesse cálculo, nessa especulação. Mas você se esquece que Krishna é o controlador supremo de todos os seres vivos. Vou dizer assim, mantra, a cada objeto que você me mostre, eu posso mostrar para você que tal objeto veio daquilo, esse outro objeto veio daquela outra coisa, e para que ele serve para isso? Então todos os objetos nesse mundo material, seu corpo, sua object, mente, aquilo que me é visível e aquilo que não é visível. Aquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver. O que está na sua frente e o que está além da sua capacidade de enxergar. Todos, todos, todos os objetos, todos os homens, todas as mulheres. Não tudo tem uma razão por trás. Eu estou fazendo uma... Uh, pesquisa científica, imagine que eu esteja falando de causa e de efeito. Em física, em inglês, é chamado de cause and effect. No uh, outono, eu esfrego minhas mãos. Por que, que você esfrega as suas mãos? Para sentir calor. E você sente calor quando você esfrega as mãos? Esse, esse calor é um efeito. E qual é a causa? A causa é a energia mecânica com a Estamos qual você é, esfrega suas mãos um um e essa energia mecânica é transformada em calor. Aliás, é, esse é, é o segredo, é um segredo científico vai, do mundo. Nenhuma energia no mundo se dissipa, elas vão se transformando umas nas outras. Parece que seja uma especulação, mas isso é um fato. Porém, no mundo infinito, no mundo transcendental, qualquer energia que esteja manifestada, qualquer energia que você considere no mundo transcendental, tal energia jamais pode ser destruída. Essa energia jamais pode ser destruída. Ela só pode ser transformada uma energia outra, o que você pode ver, o que você não pode ver, o que está na sua frente e o que está além da sua capacidade de assistir, de observar. Todos os objetos, todas as mulheres, tudo tem uma causa. No inverno, eu estou esfregando as mãos e eu sinto calor, não na mão. Tente entender este ponto. É algo muito importante. Isso é um fato. In infinity world, whatever energy is there, diz Maharaj, qualquer energia que existe que exista. Qualquer energia que você considere, tal energia não pode ser destruída. A energia só pode ser transformada de uma energia para outra. De uma cascada de água, de uma cachoeira de água, nós podemos colocar uma turbina ou um moinho, uma hélice. E eu, utilizando a lei de Faraday, posso realizar a condução elétrica, condução elétrica. Então, quando a turbina se move, você recebe eletricidade. Ou quando você armazena essa, essa eletricidade e quando você põe essa eletricidade numa máquina, a máquina também vai rodar. Então, a energia mecânica é transformada em eletricidade e a eletricidade é transformada de novo em energia mecânica. A energia não pode ser destruída. A energia só pode ser convertida de uma energia para outra, de um tipo de energia para outra. Isso sim pode acontecer. Este é um segredo. O famoso Einstein, cientista, ele realizou isto. Por que ele é considerado um cientista tão importante? Porque ele poderia realizar o segredo que está descrito no Bhagavad Gita. O Einstein realiza coisas que estão explicadas no Bhagavad Gita. Todos os objetos que você vê são feitos de energia. Mas você não pode ver essa energia. Einstein é um cientista muito importante porque ele entende isso. Ele entende o segredo de Chandi, o segredo do Bhagavad Gita. Por isso ele queria Agora, estudar sânscrito para entender o significado do Bhagavad Gita. Todos os objetos no mundo material, qualquer objeto que você veja que está ao seu redor, todos eles são feitos de energia, podem ser convertidos em energia. Por exemplo, se nós pensamos na, na, na mecânica quântica, na física, física aquilo que nós chamamos hoje em dia de nanotecnologia, tudo é feito é, é, em proporções world, minúsculas com coisas minúsculas, podemos realizar grandes trabalhos hoje em dia. Antigamente, você tinha que colocar máquinas gigantescas. Essa máquina faz isso, aquela outra máquina faz aquilo. Agora, por exemplo, existem esses circuitos integrados que estão dentro do celular, do computador. São dispositivos muito pequenos. Então, este universo, este mundo que parece infinito, vem do Senhor Supremo. De onde ele vem o mundo? De Deus. Mas para onde você está indo dentro desse mundo? Você não sabe. E por isso, você está gastando a sua energia inutilmente. Porque você está vivendo sem buscar essa resposta. Krishna, Bhagavan Shri Krishna, Ele é a fonte de todas as fontes. Todas as causas, todos os efeitos do mundo material geram uma segunda causa, um segundo efeito. Tudo acontece dessa maneira. Mas não existe uma causa para Deus, para Govinda, para Krishna. Krishna não tem causa, Krishna é a causa de todas as causas, ele é o um não-nascido. Muito bem, quando Benjamin Franklin descobriu a energia elétrica e quando Faraday descobriu como preservar essa energia elétrica, como preservar a energia elétrica, eles estavam trabalhando com essas questões, causa e efeito. Então, não existe uma causa para o Senhor Supremo, Nandanandant Shri Krishna. Tudo que existe, os planetas celestiais, os semideuses, Ele é a causa que está por trás de tudo. Mas não existe causa para Ele. Não existe nada por trás de Krishna. Krishna é a fonte de tudo. Ele é a causa de todas as causas. Ele é a realidade original, a pessoa original. Então, o Senhor Supremo Sri Krishna ele se manifesta no mundo material uma vez a cada dia de Brahma. Então, acontece em 71 chaturyugas. yugas 71 chatur-yuga, satya-yuga, Treta yuga kali-yuga. Então, cada uma das yugas duram o dobro da outra, em contagem anti-horária. Né? Então, Kali Yuga, o dobro de Kali Yuga é a medida de Treta Yuga. O dobro de trata Yuga é a medida de Dvapara Yuga. E o dobro de Dvapara Yuga é a medida de Satya Yuga. Então, é assim que são medidas as eras. Essa é a duração delas. Então, de acordo com este cálculo, de acordo com essa estimativa, se você prossegue calculando, você vai calcular que o universo, que um dia de Brahma, contém 71 vezes este ciclo de quatro yugas. 71 vezes. Isso acontece numa, rotativa, numa rotatividade, numa rotação. Então, 71 Chatur Yugas. É a duração da vida de um Manu. O Manu é esse ser humano original que é responsável pela existência da humanidade. Ele está descrito no Bhagavad Gita também. Então, durante esse período. Krishna vai aparecer depois da 27 Kali Yuga. Então, existem 71 Kali num dia de Brahman, não é? Então, quando a 27 Kali Yuga acontece, antes da 28 Kali Yuga, Krishna aparece. Então, a cada manvantara, a cada dia de Brahma, ele aparece uma vez só. Então, quanto tempo demora para Krishna vir aqui? E Quando Krishna se manifesta aqui na matéria, Mahaprabhu também vem. Mas quando, as pessoas, um, quando ele se manifesta aqui, as pessoas olham para os passatempos dele e pensam que ele é um desfrutador. Mas depois que ele abandona o mundo material, ele vai voltar ao mundo material na forma de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Senhor Krishna se vai, quando Sri Krishna se vai, naquela Chaturuga particular, a vigésima oitava, Chatur yuga, ali ele se manifesta. Então, a cada 71 Chatur yugas, ele se manifesta uma vez só. Então, naquela específica Chatur yuga, naquela milênio específico, ou seja, naquelas quatro yugas juntas, então, naquela específica Chatur Naquele específico momento, Krishna se manifesta. E quando ele desaparece, na kaliuga seguinte, ele vai voltar como Chaitanya Mahaprabhu. E kaliuga começa, assim que ele desaparece, kaliuga começa. E Krishna se manifesta depois como Chaitanya Mahaprabhu. Se Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então, um momento tão auspicioso como esse é quase impossível. Se nós perdermos a oportunidade que estamos recebendo agora para fazer Bhakti, se nós perdermos a oportunidade que nós estamos tendo agora para realizar o processo de Bhakti, é impossível fazê-lo. Nós vamos estar jogando fora a maior de todas as chances. E agora nós estávamos falando, sobre os últimos ensinamentos que Krishna deixa a Uddhava de antes de abandonar o mundo material. Krishna quer aconselhar Uddhava Ji Maharaj. Ele é a, como seu melhor amigo. Na verdade, melhor amigo é uma expressão material. Porque o senhor Krishna diz, Uddhava e eu somos não diferentes. Krishna vai dizer Krishna Udhav, que Udhava, ou eles não são separados nem por um átomo. Não existe um átomo de diferença entre Krishna If e Udhava. Yeah. Krishna Udhav, então Krishna vai explicar isso, is que não há entre eles nem o espaço de um único átomo. Oh, oh, Tente entender isso. É essa maneira como Krishna descreve a relação dele com esta personalidade, Uddhava, que interpreta um papel, o papel de um primo de Krishna na realidade material, mas provavelmente, né? segundo o que Maharaj está dizendo, ele é como uma forma que pertence a Krishna, uma personalidade que é não diferente do próprio Krishna. Então não existe entre eles a divisão de um átomo. Mesmo uma partícula atômica entre Krishna e Uddhava, este espaço não existe. Uddhava e Krishna são idênticos. São... Não é que Krishna seja Uddhava ou que Uddhava seja Krishna. Lembre-se sempre de Atchintya Beda Beda Tattva, então existe sempre uma simultânea igualdade e uma simultânea diferença, e isso vai depender de uma concentração de amor, de prema. Meu guru é muito querido por Krishna, e é por isso que eu vou poder dizer que ele é não diferente de Krishna. Depende de quantos somos queridos a Krishna. Então, o Senhor Supremo vai dizer que ele é o próprio acharya, ele é o Vaishnava puro. Mas nós temos que entender isso através do prisma da explicação de Achintya Veda que existe uma igualdade simultânea à diferença e que a diferença prevalece. Se você vai perder essa concepção da diferença e da igualdade, então você vai perder toda a sua vida espiritual. Você se torna um mayavade se você não entende esse ponto. Se você perder essa concepção de atinta e Beda abeda, abeda tattva, você vai se tornar um mayavade. Então o senhor Isso Krishna vai dizer que não existe diferença entre ele e Uddhava. Quem é Udhava é ele. O Senhor Krishna aparece no mundo material. Ele faz aqui seus passatempos. E agora nós vamos fazer um pequeno resumo. O Senhor Supremo nasce em Matura. Nós temos informação de que ele também nasce simultaneamente em Gokula e isso é um segredo. Não é um, um fato aberto a tudo, a todos. As pessoas pensam, todos pensam que Krishna é imatura, mas nós, Gaudiya Vaishnavas sabemos que Krishna simultaneamente nasce em Gokula, em Vrindavana. Depois de nascer, Vasudeva, pela ordem do Senhor Supremo, ele vai levar o bebê Krishna, nos braços, até a casa de Nanda Maharaj. Ele vai atravessar o Yamuna, o rio Yamuna, e vai chegar até lá. Ele vai colocar o rapaz, esse pequeno bebê, na cama. Mas é um arranjo de, de Yogamaya. Enquanto ele coloca o bebê ali, ele não percebe que existe um outro bebê Krishna ali do lado. Ele não vê que um outro menininho Krishna está ali. Jiva Goswami Padre é quem revela esta a verdade. Então, quando Vasudeva coloca Krishna ali, ele não vê um outro bebê. Nandanandan Krishna. Quando Vasudeva Ji Maharaj coloca o bebê ali, os dois meninos se fundem numa forma única. Vasudeva Krishna vai entrar dentro do corpo de Nanda Krishna, do filho de Nanda Maharaj. E ali um outro bebê, que é, é Mahamaya. Um dia, Shandas Babaji Maharaj está dizendo que ele vai explicar isso. Ali há uma filha também, que nasce junto com Krishna, de Yashoda Inanda. Então, sobre esse bebê, a maioria das pessoas eles estão dizendo que é Yogamaya. Mas não é Yogamaya, é Mahamaya. O Maharaj está explicando que os Vaishnavas explicam esse fato. Quando as pessoas dão Harikata, elas erram, elas não sabem esse Siddhanta. Eles vão dizer que é a própria Yogamaya que nasce como irmã de Krishna, ou seja, o, po o poder de unificação com Krishna é realidade transcendental. Mas, na verdade, esse Siddhanta está equivocado. Yogamaya não precisaria interpretar um papel tão pequeno. É Yogamaya quem vai fazer esse papel. Kamsa. Ah, to cheat Kamsa. Para trapacear Kamsa, então Yogamaya não vai vir. Mahamaya é suficiente para cumprir esse papel. Eu vou explicar esse ponto um dia. Você vai entender quando eu explicar. Não é Yogamaya quem vem. As pessoas dizem que Yogamaya nasce como irmã de Krishna, mas não, Mahamaya faz esse papel. E Diva Goswami confirma isso em seus textos. Por um propósito tão pequeno, Yogamaya não viria. Yogamaya vem, se manifesta para orquestrar a Rasa Lila. Yogamaya ajuda a Rasa Lila. Não, mas ela não vem para fazer esse papel de conversar com Kamsa. Então Sukadeva Goswami fala com Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami é muito inteligente. Ele não vai revelar segredos antes que o discípulo sinta atração tremenda sobre o conhecimento em relação ao Harikata. Senão ele não fala. Ele vai filtrar o conhecimento de acordo com o desejo do discípulo, com a sinceridade do discípulo. É por isso que Shukadeva Goswami não conta esse detalhe. Ele vai dizer ele nasceu imatura e é transportado para Vrindavana. E depois os demônios vão aparecer e tentar matar Krishna. Então depois ele vai mais tarde para Mathura. Depois ele vai para Dwaraka e vai se casar com as 16.108 princesas. Sukadeva Goswami, ele está pulando alguns pedaços. Porque ele precisa primeiro ter certeza que o discípulo é. Tem um, uma atração tremenda pelo conhecimento mais puro. Os segredos não são revelados de imediato. Dessa maneira, em Dwaraka, Bhagavan Shri Krishna uh, faz muitos passatempos, muitos passatempos em Dwaraka, incontáveis passatempos. E na área da Ji Maharaj estava muito interessado em ver esses passatempos. Como Krishna está fazendo esses passatempos em Dharaka? Então, o Senhor Supremo, como é possível, hum? mas ele se casa com 16.108 esposas ao mesmo tempo e convive com elas simultaneamente em 16.108 corpos do próprio Krishna? E Narada fica surpreso ao assistir essa, esse passatempo. E um dia o Senhor Brahma vem de Brahma Loka, os semideuses também. Eles dizem, ó oh, Senhor, todos os seus passatempos foram cumpridos. A razão pela qual o Senhor veio. Ao mundo material foi cumprida, foi realizada. Então, por favor, venha conosco. Ah, pois os semideuses querem ver Krishna, que vai atravessar o universo. Então, o seu propósito já foi cumprido. Eles vão dizer isso a Krishna. Então, pelo pedido. Do Senhor Brahma, Sr. Bhagavan Sri Krishna decide que ele vai desaparecer do mundo material. Ele vai deixar o mundo material. Mas para esse desaparecimento é necessário uma causa. Sem uma causa esse desaparecimento não ocorreria. Então, Krishna vai encenar esta causa, ele vai encontrar uma razão externa para abandonar o mundo material. Chaitanya, bah Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vai explicar para Sanatana. Our Vai explicar diante de front of Sanatana. Chaitanya Mahaprabhu vai dizer, ó oh Sanatana. Ah, é um diálogo entre Sanatana Goswami e Chaitanya Mahaprabhu chamado Sanatana Shiksha. todos esses passatempos vai dizer Mahaprabhu, o desaparecimento de Krishna. Todos esses passatempos, como o desaparecimento de Krishna do mundo material, o rapto dos rishimunis ou das esposas, as esposas de Krishna também são... A Rukmini e algumas esposas de Krishna entram dentro do fogo. E as outras esposas são abduzidas por ordem do Senhor Supremo. Todas as esposas dadas pelo Senhor Supremo. Ah, perdoe, dá uma ordem para Arjuna. Ele dá uma ordem a Arjuna, ele diz, por favor, pegue todas as minhas esposas e as conduza para longe. Então Arjuna uh, reúne todas as esposas de Krishna, milhares de esposas. Mas nesse meio tempo, Arjuna foi derrotado por um, um homem tribal, um guerreiro de uma tribo que é algo praticamente impossível. Como que Arjuna é derrotado por um, uma pessoa que mora numa tribo? Então, o, o, o arco Gandiva, o nome do arco de Arjuna é Gandiva. Ele tem um arco especial que se manifesta para os seus passatempos. O mesmo Arjuna e o mesma arma, o poder de Arjuna se vai. O mesmo Arjuna e a mesma arma são derrotados, porque o poder se foi. Arjuna é derrotado diante desse, desse guerreiro de uma tribo. Uma tribo se manifesta ali, se manifesta não, é, ataca Arjuna, e ele não consegue lutar contra eles, tendo derrotado todos os grandes heróis da, da, da Índia no Mahabharata, pouco tempo antes. Então, o que ocorre a abdução, este rapto das esposas de Krishna, isso é um arranjo de Yogamaya. É Yogamaya quem faz esse arranjo, a potência da união com Deus, o poder espiritual de Krishna. Então, para uh, uh, trapacear os tolos, Krishna encena este passatempo. Me. It is not Maharaja está fazendo e uma errata. É não é yoga maya, é a própria Mahamaya que vai fazer este arranjo. Por quê? Como é que é a prova que nós que sabemos que é Mahamaya? Porque é uma coisa para iludir os tolos. Como é possível que um caçador atire uma flecha e atinja a perna de Krishna? Isso está escrito no Bhagavatam, não? um caçador qualquer, de longe, ele está tentando caçar, ele vê a perna de Krishna, Krishna está deitado com uma perna para cima, ele está com a perna cruzada e um dos pernas dele está para cima, ele está apoiado na raiz de uma árvore de pipal. e Krishna cruza as pernas, uma perna é visível e ele vê a sola dos pés de Krishna que são avermelhadas, e esse caçador acha, ah, tem um pássaro ali e ele vai, fum e essa flecha vai ultrapassar a perna de Krishna o caçador vê ele descobre, meu Deus não era é um pássaro é a perna do Senhor Supremo de Bhagavan Krishna. e ele começa a chorar por favor, me perdoe, me perdoe o nome dele é Jora. O nome desse caçador é Jora. Existe um passatempo longo. Amanhã nós vamos explicar. Nós vamos fazer, explicar isso porque esse ensinamento tem que ter um background uma história que vai fundamentar o que vai ser explicado aqui de Xambaba. E esse caçador chora: Senhor Supremo, me perdoe. Eu cometi uma ofensa. E o diz: Não é uma ofensa. Krishna diz, você fez isso de acordo com o meu desejo. Você está fazendo isso de acordo com o então, meu desejo. Não tem, não tem problema. Você está seguindo. O Senhor, então, o diz, o Senhor Supremo, Sri Krishna, para, para nos fazer de tolos, ele vai desaparecer do mundo material. As pessoas vão descobrir, ai, ah, Krishna morreu. Porque é isso que está escrito nos Puranas. Em alguns de Puranas, existem três tipos de Puranas. Então, existem os Puranas tamásicos, os Puranas rajásicos e os Puranas sátficos. Então, se você ler um Purana tamásico, você não vai conseguir reconciliar. Vamos, ver que você, vamos supor que você escute de mim a conclusão de Bhaktisiddhanta Sarasvatthika Prabhupada. Mas, se você for ler o Mahabharata. Uh, escrito por alguém que não está sob a guia de Prabhupada Bhatsidanta você vai ler coisas diferentes porque por exemplo um purana tamásico vai dizer que Krishna morre e um purana sático vai dizer que Krishna encena uma, um passatempo uh, e Krishna faz isso de propósito para uh, filtrar os trapaceiros é por isso que existe esse arranjo por isso que existe Maya para filtrar a consciência das pessoas então quando a sua alma sua alma está dentro de você, não é? Se sua alma é eterna, tente entender. O espírito que está dentro de você, ele é eterno. E quando o Bhagavan Sri é Krishna, ele é a forma transcendental, absoluta. Ele é a forma concentrada do infinito. Se a tua alma é eterna, se o teu próprio espírito é eterno, se a partícula da Jivatma é eterna, o que dizer de Krishna, do corpo transcendental de Krishna? Quem poderia dizer que Krishna possa morrer? Krishna não é feito de carne e osso, ele é Satitananda Vigraha. Ele é a forma transcendental do infinito. Tudo é, nele é essa forma transcendental da verdade, da beleza e da felicidade absoluta. Qualquer parte, qualquer membro de Krishna é o infinito. Um pedacinho de Krishna é Krishna completo. É difícil de entender isso, se você analisasse um pedacinho do corpo dele, aquele pedacinho do corpo dele é ele inteiramente. Krishna é Krishna, é Krishna mas os seus pedaços são também ele. Krishna pode fazer tudo com a ajuda de qualquer órgão, no sentido. Ele pode se alimentar com a mão, se ele quiser. Ele pode comer com as mãos. É um milagre. Krishna Tato é algo atípico. Não é, não é fácil de entender. É algo muito peculiar, particular. Ele pode enxergar com as mãos. Uma, uma, o que dizer de uma partícula de poeira de Goloka Vrindavana, de, de, de uh, vaikunta Jagat? Mesmo uma partícula de poeira da realidade transcendental é completa. Ela é em si mesma infinita. Não existe deficiência nas partículas da realidade transcendental. Por quê? Porque aquele é o Purna Jagat. Ele é o universo original, o universo perfeito. Purna significa completo, perfeito. O Senhor é completo Purno em si, completo de todas as suas próprias potências. Diz esse mantra. A natureza do Senhor Supremo. A natureza da realidade eterna é ser completa em todos os seus pontos. Uma partícula de poeira de Goloka Vrindhávala de Vaikuntha em si mesma é completa. Mas aqui, na realidade material, existem infinitos universos, mas mesmo assim nada aqui é completo. Então, nós vamos discutir o Purna Jagat, a realidade eterna, é completa e perfeita. Nós não vamos discutir o mundo material. Nós vamos discutir Chagat. o Purna-Jagat, a realidade eterna. E isso tra nos traz um problema. A alma condicionada não consegue realizar. Uma vez, Chila Prabhupada Bhakti pronunciou num Harikata. Ele disse. Ele foi levado a falar um Harikata muito especial numa determinada assembleia. Então, Vinod Prabhu, que mais tarde se tornou Keshava, Keshava, Keshava Goswami Maharaj, estava lá. Prabhupada imediatamente disse: Eu poderia sacrificar todos os mundos, eu poderia sacrificar este mundo a todas as almas que existem para a satisfação de Krishna. Eu poderia sacrificar o mundo inteiro para a inteira satisfação de Krishna. E as pessoas ficaram tontas. Eles não conseguiram entender que sábio é esse, que sabe que fala de uma maneira assim, ele quer sacrificar todos nós. As pessoas não conseguem entender o valor da realidade transcendental. O propósito da dizia, eu poderia sacrificar o mundo inteiro para satisfazer Krishna. As pessoas não poderiam realizar esse ponto. Elas compreendem mal o que Prabhupada Bhaktivedanta queria dizer, eles achavam ele muito duro. Por quê? Porque o mundo material é negativo, nós estamos na sombra da realidade transcendental, nós somos um eco, tudo que está aqui disponível, e se tudo não for dedicado ao serviço de Krishna, tudo é inútil, a matéria é inútil seu corpo seu sua mente you seu dinheiro seva se você falhar em, em utilizar tudo que existe no so, mundo material para material o serviço de krishna você vai falhar sua vida vai ser não vai, não vai ser um sucesso espiritual, pois o mundo material é negativo. Ele não existe positivamente, ele não existe eternamente. Ele é provisório, ele é ilusório. Ah, mas as partículas do mundo transcendental são o contrário, são todas eternamente positivas. Então, imagine uma linha reta que tem o zero no meio. Se eu coloco um ponto nessa linha e marco que ali significa o zero, Aquele ponto vai marcar o um número zero. Se eu uh, considerar que tal ponto é o zero, e se eu mover dessa, desse se para eu esse move lado. lado, se eu disser, olha, aqui para a direita é, o, é a sequência dos números positivos. Zero, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os positivos estão desse lado. Mas se você for para o lado negativo, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos cinco, menos seis. Então, se você caminha da reta que está entrando no lado negativo, quanto mais você entra, mais você perde valor, não é? Mas o número diminui. Quanto mais você anda dentro da linha negativa, mais valor você perde, menos valor você tem, não é? É o lado negativo. Menos um é maior que menos dois. Menos um é maior que menos dois. Menos dois é maior do que menos três. É o contrário. É? Menos três é maior que menos quatro. É, é um senso comum. Hum? Quanto mais você vai para o lado negativo, mais você perde valor, certo? O lado negativo, o que significa? Por que eu estou falando disso? Se você não cantar os santos nomes, se você cortar a relação com o Guru, com o Vaishnava, com o Senhor Supremo, com o Dama Sagrado, você se torna igual a Ravana, um grande demônio. Mas o valor de Ravana é menos que zero, é zero. Você pode até controlar a matéria inteira. Você pode até controlar os planetas celestiais. Ó oh, Indra, venha. Indra, Varuna, o semideus do vento. Todos estão servindo. Quem? Eles serviram Ravana. Irânia Kashipu também deu ordens para eles. Eles se tornaram servos de Hiranyakashipu. Indra e Varuna, eles são semideus, entre os semideuses mais poderosos que existem dentro do universo material. Todos eles são. entidades demoníacas como Hiranyakashipu. Mesmo que você se torne Ravana, né? seu valor vai ser negativo. Vai ser zero menor que zero, negativo. Quanto mais forte você fica longe de Krishna, quanto mais você se torna proeminente no mundo material, mais você desce. O valor de Hiranyakashipu é menor. O valor de Hiranyakashipu, ele é um demônio, ele é um grande rei. Ele é o rei dos Ashuras, dos demônios. Mas Hiranyakashipu, o seu valor era abaixo de, de um Ashur ordinário. O Ashur ordinário, o demônio comum, ele valia mais do que Hiranyakashipu. Ele não consegue entender que o poder deles é igual ao fato de que ele é mais baixo do que todos os outros. Quanto mais longe ele ia é de Krishna, mais poderoso ele ficava. Que os demônios ordinários valem menos do que o rei dos demônios. Uma vez eu falei isso e as pessoas ficaram bravas. Va, o valor do discípulo hoje em dia é maior que o do guru. E alguém ficou bravo comigo. Eu não estou falando de Bhakti Pramod Purilu Sanaraj. Eu estou falando da situação ordinária e comum que as pessoas encontram por aí. Se o guru é falso... Um bogi guru, sim, sim. ou seja, um, um desfrutador que se faz passar por guru. O valor dos discípulos dele são, é superior a eles. E eles estão se iniciando com aquele guru falso, mas aquele guru falso vale menos do que eles espiritualmente. Eles estão se rendendo para alguém que é menos elevado do que eles, porque está fingindo que é um guru. Hiranyakashipu queria também ser muito importante, mas ele não sabia que o valor dele era cada vez menor e menor, inclusive, dos próprios súditos do que os próprios demônios comuns. Porque um demônio comum não quer desfrutar do universo inteiro, hein? como como, como Shippu. E você? E você quer controlar o que? O universo inteiro? Se você quer controlar o universo inteiro, o seu valor também é igual ao de Hiranyaka Muito bem. Estamos no mundo negativo, no mundo material. E como podemos sair daqui? como vamos chegar ao zero pelo menos do ponto negativo como é que eu posso alcançar um ponto neutro entenda isso tente descobrir em que situação penosa você está eu ainda não estou no zero eu estou numa posição negativa quando eu vou sair da posição negativa e chegar ao zero e do zero, eu vou chegar ao lado positivo, eu vou avançar pela, pela linha dos números positivos. Aqueles que estão fazendo o Bhajana de Krishna é verdadeiro, eles estão sempre pensando assim: quando que eu vou chegar num ponto neutro? Então, o Senhor Supremo ele vai retirar todos os seus passatempos, retirar suas energias. Ele quer sair do mundo material. Então seus companheiros eternos, seus passatempos serão retirados daqui quando ele decide ir embora, são retirados. Então, diante de um pretexto, de uma espécie de estrutura, de uma, um arranjo, ele se prepara para ir embora. E nesse meio tempo, todos os rishis e os munis eles vão até Dharaka. Por que vão todos para Dharaka? Todos os rishis e os munis da época, todos eles, Narada, Baradraj, Parasara todos eles vão até Dharaka e vão fazer adoração a Krishna E nesse meio tempo, Acontece um incidente. All the small boys, all the Todos small os, boys, os descendentes da dinastia de Krishna, dos Yadus, Yadu Vamsa, Vamsa significa they are dinastia playing. nesse caso. They are eles estão brincando. And, and, and, and, and in of their playing, Enquanto eles estão they brincando, eles eh, vão... They Uh, chegar they perto never, desses rishis, desses munis, desses sábios. Joke, eles não queriam fazer brincadeiras they com eles. Mas, de repente, the, eles resolveram, uh, por arranjo de Krishna, fazer um brinque, uma brincadeira. E chega por rishis e fala: Shambho Shambho, Shambho? Shambho é um dos filhos de Krishna, é o neto de Krishna. Shambho. No Bhagavan está escrito a Samba. S-A-M-B-A. A pronúncia de Maharaj, Bengali, é son of Ele é filho de Jambavati. E eles pegam um vestido de mulher, um sari. E vão perguntar eles vão se vestir, samba se veste de mulher. E ele vem com uma coisa escondida no sábio, na barriga. Ah, e eles vão perguntar para o sábio, você pode dizer se ele vai ter um menino ou uma menina? Eles fazem essa brincadeira. Mas quando eles fazem isso, os rishis e os munis ficam irados, ficam, cheios de, ficam bravos com ele. Ok, muito bem. Você vai dar a luz... Há uma clava, há uma massa de ferro. Então, eu vou... Maharaj está explicando que precisa explicar esse background. Ah. Maharaj está explicando que antes de abandonar o mundo material, ele se preparou. Então, todos os yadus os yadavas, todos... Os membros da ou os Yadu Vamsis vão participar desse arranjo estrutural, desse teatro, desse passatempo final de Krishna no mundo material. Nós vamos continuar essa discussão amanhã. Drishaneva manishvari vidate hidayaganti chidante Saravasanshaya, Kyan te chaswakaramani, Drishaneva Mani Shvari, Vanchakal Padrashapas in the Bhavsha, Patiana Pavana Pavishna